Vamos lá pessoal, questão 7 da prova da ESA de 1982. Link tá na descrição aí para você que se quiser fazer o download da prova. E a gente vai resolver essas questões para trabalhar o que? A matemática básica. Fica aí. Bom, vamos lá, revelando aqui a questão para vocês, eu vou até esconder aqui, ó. Revelando a questãozinha para vocês, ela diz o seguinte. A altura de um triângulo equilátero, cujo lado mede 2 raiz de 3, né? Ficou meu separado ali, mas é 2 raiz de 3. Isso aí, pessoal, é o quê? Qual o valor da altura de um triângulo equilátero que tem como lado? Vou até desenhar um triângulo aqui, ó, para vocês, para facilitar a nossa vida, né? Então, ó, aqui a gente tem um triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. Ele está dizendo o seguinte... Que o lado dele aí mede 2 raiz de 3, ó. 2 raiz de 3 centímetros. E ele pede a altura desse triângulo. Então ele quer esse valorzinho aqui, pessoal. Tá? Altura. O meio torta aí, essa altura. Mas eu acho que dá para entender, né? Então, ó, essa altura aqui, ó. Ele quer esse valor e a gente sabe que uma altura, de um triângulo né, equilátero, ela forma um ângulo reto com a base e ela divide a base em duas partes iguais. Isso é interessante a gente saber. Tá, pessoal? Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque como os três lados são iguais, é igual a 2 raiz de 3, se você pegar esse lado dividindo dividir por 2, ou seja, 2 raiz de 3 e dividir por 2, isso aqui vai ser igual ao próprio... Raiz de 3, né? porque 2.000 por 2 é 1. Isso eu estou dizendo por quê, pessoal? Porque aqui vai ser igual a raiz de 3. E olha só um carinha que a gente tem aqui bem conhecido: ângulo reto, triângulo com ângulo reto. Lembra quem, pessoal? Lembra? O tio Pitágoras. E o Pitágoras diz o seguinte: que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E a hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto. O ângulo reto está aqui, a hipotenusa está aqui, ó, 2 raised to 3. Ele diz o seguinte, que a hipotenusa, vou chamar aqui de A, né? Ó, A, B e C. Ele está dizendo que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, a hipotenusa, a gente já sabe quem é. 2 raiz de 3 elevado a 2. B ao quadrado está aqui, é a nossa altura. Eu vou chamar de H agora, tá? Altura ao quadrado mais c², c é o raiz de 3 aqui, ó, raiz de 3 elevado a 2. A gente viu lá nas aulas de radiciação que isso aqui, de potenciação também, que isso aqui é um produto, ó, 2 vezes raiz de 3. Se eu tenho um produto, eu vou levar cada termo desse aqui ao quadrado. Então, fica 2² é 4. E a gente sabe que raiz de 3², pessoal, a gente simplifica, ó, divide o 2 com 2 do índice aqui, vai sobrar o próprio 3, a raiz vai acabar sumindo, né? Então, eu tenho aqui que é, o valor é 4 vezes 3, ou seja, isso aqui é igual a h2, mas aqui também vai sobrar apenas o 3. Lindo demais, né? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, que h2 é quem? É 12 menos 3. 12 menos 3, pessoal, é igual a 9. Ou seja, h é mais ou menos 3, ou mais ou menos raiz de 9, que é 3. Só que a altura negativa, a gente descarta esse valor. O valor aqui certo seria igual a 3 positivo. E valendo a alternativa aqui, a gente vai ver que o resultado é exatamente esse, a letra B. Beleza, pessoal? Então, isso aqui ó, foi para a gente trabalhar, está vendo? Então, a prova ela traz todas as áreas. A gente vai trabalhar com álgebra, aritmética, a gente vai trabalhar com geometria. Então, a gente vai abordar a matemática básica em sua completude, ou seja, bem completinho, Bem, é, é, é, é, trazendo todos os detalhes, todos os assuntos para você trabalhar com essa parte tão importante. Beleza? Então a gente se vê aí na próxima aula, onde a gente vai resolver a questão número 8.